Conta pra gente assim, é, em detalhes, como que foi isso e o quanto melhorou. É, Débora. Ah, 90%. Para o senhor ter ideia, eu tô agora sentada na cama de pernas cruzadas. Uhum. Né? Em posição de chinês mesmo, de budinha. E uhum. o meu joelho está perfeito. E isso não está não é tô... possível. Eu... Não, não era possível. Eu tenho, tinha sempre que me sentar com uma perna esticada. Hoje eu tô com o joelho dobrado, entendeu? O meu pé tá em cima dele. Maravilha. Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Meu nome é Débora. Débora. Débora, você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro. Legal. Seja muito bem-vinda. Débora, no que, que eu posso te ajudar hoje? Então, eu estou amando as suas aulas. Estou assim, fascinada. <risos> que bom. É, primeiro que eu tenho... Eu fiz uma cirurgia no joelho... Há dois anos atrás... E não fiz o tratamento de reabilitação... Porque nós entramos na pandemia e tal... Uhum. E aí eu venho sofrendo com essas dores. Eu sou professora de educação física... E mesmo assim, nem em casa... Eu consegui fazer... Que essas dores cessassem, né? E venho uhum. sofrendo... E ontem eu tive a experiência... Na aula de ter uma noite de sono sem usar o travesseiro entre as pernas Nossa, né? que fantástico E a minha dor de feito sumiu Eu tenho quatro hérnias de disco é, devido a muitos anos dando aula de spinning, né? bike indoor uhum. e aí acabei adquirindo essas hérnias nas quais também ontem me aliviaram muito. Teve, teve até um certo momento que o senhor pediu para a gente ficar de pé, e dar aquela meia que reboladinha, yes. para dar uma olhada, né? E assim, 90%... Uau, yes! Entendeu? Yes. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, é muito pessoal minha, assim, até porque é... <risos> Faz parte da minha família. Uhum. É. Que ela tem lupus. Uhum. E ela tem, uma às vezes, assim, ela tem uma mudança de comportamento muito grande, assim, do nada. Uhum. Mas é um lupus muito bem controlado. É uma menina que faz atividade física constantemente, faz luta. Mas ela tem, assim, uns picos. Uhum. Eu queria saber como, através da reflexologia, poder dar uma amenizada. É. Ou se é a parte emocional que o senhor ainda vai tratar, vai ensinar. Uhum. É? Parabéns, parabéns. A sua pergunta está muito alinhada com quem está no curso. é. É, a gente observa na pergunta dos alunos, né, aquele aluno que está prestando atenção no curso. Então você está ah. alinhado, você já está sabendo que eu vou chegar na parte emocional. É na parte emocional, é. é Mas teria, que tem... Idade, tem idade que a menina, que idade que ela tem? Ela tem 24 anos ah. e foi descoberto lupus com 16. Lúpus com 16 anos. Você está observando sim. que eu estou escrevendo, né? Sim, sim, com certeza. Então, ó, aqui tudo é aula. Sim. Então, quando você ouve o seu cliente falar, você precisa anotar, tá bom? Sim. Posso ser, posso ser o seu terapeuta? Pode, claro. Aceita? Sempre. Sempre. Isso. Então, é um momento para vocês que estão aqui que eu possa cuidar de você. Quem quer que eu dê uma atenção mais especial tem que vir aqui para a tela para poder entender o seu caso e trabalhar, conversar e a gente avançar. É, eu queria só voltar na questão que você... a questão da cirurgia que você fez há um tempo, e a cirurgia, a recuperação não estava legal e tal, e ontem você fez a massagem. Conta pra gente assim, é, em detalhes, como que foi isso e o quanto melhorou, é, Débora. Ah, 90%. por o senhor ter ideia, eu tô agora sentada na cama de pernas cruzadas, uhum. né, em posição de chinês mesmo, de budinha, e uhum. o meu joelho está perfeito. E isso não, não está possível. possível. Não, não era possível. Eu tenho, tinha sempre que me sentar com uma perna esticada. Hoje eu estou com o joelho dobrado, entendeu? O meu pé está em cima dele maravilha. E o que, que você fez para acontecer essa melhora? Foi a prática lá, do senhor, que eu fiquei com a caneta ali, né, o tempo inteiro na lateralzinha externa do pé, muito tempo para poder passar essa minha dor. Hum. Agora eu vou dar uma dica para você, tá? Ah. Você sabe que eu gosto de brincar também, né? Eu já sei que você vou brincar um pouquinho. Eu vou pedir para você virar a orelha para mim agora aqui. Virar orelha? É. Porque eu vou puxar a sua orelha agora. <risos> vou puxar a sua orelha agora. Por quê, professor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, porque, porque, porque. porque é, que bom que deu certo, tá? Que bom que deu certo. Mas a gente não pode ficar muito tempo. Ah, eu vou tirar no tapa esse negócio daqui não sim entendi assim eu fiquei ali eu acho que um minuto ah, tá bom. entendeu então, é então um tira. minuto então, eu inclusive então, é, inclusive, então, é, inclusive eu tenho até essa dúvida hum. se uma sessão duraria é, uma hora com aquele critério de que ah, tem que ficar mais naquele ponto, porque é aquele ponto que a pessoa sente mais... Uhum. É, é, é, o da coluna, por exemplo. Eu vou dar, é, é, vou, vou dar preferência à dor da coluna, então eu vou ficar mais tempo ali. Só que se eu tenho uma hora para aplicar essa, essa reflexologia... Uhum. Quanto tempo mais ou menos eu ficaria em cada perna para uhum. totalizar Totalmente. uma hora? Vamos lá, é eu maratona, digo a nível a maratona, de maratona... manobra mesmo. É Vamos lá. O tempo da maratona começou segunda-feira e vai até domingo, né? Uhum. E, obviamente, por mais que eu me esforce, não vai dar para eu passar tudo. É. Tem os detalhes o, o detalhe, o filho do detalhe que é só quem vem para o curso que consegue pegar, porque não dá. Uh -huh. Mas uh -huh. lá não vai dar. Então, vamos entender assim. Ó. Nós temos dois pezinhos aqui. A gente faz 20 minutos no pé direito, 20 minutos uh -huh. no pé esquerdo. Tá? Uh -huh. ah, eu gosto de seguir, arrisca isso aqui. Ah, mas pode ser um minutinho a mais, um minutinho a menos? Pode. Mas eu não quero que você fique 50 minutos aqui. Não quero que você Sim. fique 30 minutos aqui. Sim Ah, mas ainda está doendo Eu não vou arrancar a tapa na dor A dor é um processo É um processo de transformação também No cliente Aí eu gosto de fazer as minhas brincadeiras também né Você já queimou alguma panela no fogo aí na sua casa? Já Já, já, já, já esqueceu o arroz no fogo? Já e aí, foi fácil lavar a panela ou não? Foi péssima, tive que jogar fora. Mas vamos deixar a panela jogada. Lá... Vamos dizer que você não jogou a panela, tá? Ficou aqui, ah. lá, tal. Como que lava uma panela que grudou um monte de coisa? Eu não descobri até hoje. Eu descobri que com acetona tira, tá? Mas eu não tentei. Bom, o conhecimento popular diz o seguinte, que a gente deixa de molho. Ah, mas é muito difícil. Ah, é muito mas aí, difícil. Aí que tá. Eu quero, eu quero, neste momento, como você agora é minha cliente, tá? Sim. E como você agora, eu posso te chamar de minha aluna também? Com certeza, estou esperando a é. minha vaga no curso. Isso. Então, como você é minha aluna, eu vou aplicar-lhe uma correção. Sim. Uma correção. É, a panela, ela pode não ficar ali bonita como nova. Sim. Mas dá para recuperar ela e colocar ela na dispensa de novo. É. Por quê? Porque eu não posso jogar você na lata de lixo. Jamais. Como que eu vou jogar a minha cliente na lata do lixo? É. Por mais ah, complicado que seja o quadro da cliente ou do cliente, eu não posso. Nossa, você é um caso perdido. Descartar. É, não. Eu não posso falar para você, Débora, Débora, você é um caso perdido. Não posso. Débora, você é um caso que me requer mais atenção e eu vou te ajudar. De que jeito? Com estratégia. E de que jeito que a gente lava a panela que está toda ali grudada um monte de coisa, Débora? É verdade. Põe, põe de molho, né? Põe água lá, um detergentezinho, deixa lá, deixa lá. À noite eu volto lá, lavar. Ah, saiu um pouco, ficou grudado ainda põe água de novo, amanhã cedo eu volto na panela. Eu normalmente eu nem coloco no fogo, para não gastar fogão com coisa grudada. Eu deixo lá na água, vira e mexe a louça aqui em casa, eu água ver. às vezes. Então, deixo lá no de molho. Deixo lá. Eu, não... Ó, eu aprendi uma coisa na vida, que a gente não deve perder tempo. E a gente tem que usar da nossa inteligência. Sim, com certeza. E eu colocar uma aguinha lá na panela, né? sabe, quando faz um frango também, tá fica lá toda aquela coisinha grudada, tá, tá, tá, tá, tá. você joga a panela fora de novo? Não, não, ah, não, não. não. É que se você está jogando fora, me dá o um endereço que eu vou buscar, vou pegar <risos> a panela para mim. Não, não tô não. Essas aí não. Ah, é só quando chega ao extremo da queimadura mesmo. Ah, né? Aquela que não derrete até o cabo. Aí, né? Então, acho que você entendeu. Acho que o pessoal também entendeu a analogia. Entendeu, entendeu. Então, para cada caso tem um tratamento. Uma panela queimada é diferente da outra panela queimada. Queimada, é. entendeu? Uma panela dura de lavar é diferente da outra panela dura de lavar. Cada uma tem um tempo. Então, cada cliente, por mais que o cliente traga, né? no caso você falou que o joelho seu melhorou, você ficou, nossa, está até espantado quanto melhorou. E você tem aí a, a menina, né, de 24 anos, que está há 16 anos com lupus O lupus que ela carrega com ela há 16 anos energeticamente, do jeito que eu olho para a questão, é diferente de uma outra pessoa. Sim. Então, eu ensino vocês dentro do curso a olhar para o cliente de forma individualizada. Estudar o cliente a fundo. Estudar o cliente no detalhe. Do jeito que eu estou estudando você. Quebrando alguns pequenos paradigmas aí que ainda estão um pouco Tão um pouco que de repente Alguns paradigmas, algumas coisas Estão travando Avançar, travando a grande melhora Entendi Faz sentido para você? Muito Muito? Muito, bastante Parece que eu te conheço há quanto tempo? Há ah, uns 10 anos 20 anos Tá vendo? É questão de identificação. Eu me identifiquei muito. E vou deixar um recadinho, posso? Pode, total. Ontem, o senhor, o senhor deixou bem claro no curso aquela questão de... aquela dica das pessoas falarem para você assim... Ah, você não é capaz, você não vai conseguir. Uhum. E eu quero deixar bem claro que se hoje eu estou aqui... É porque eu trabalho com estética corporal também uhum. e foi dentro de uma massagem relaxante que eu fiz essa minha cliente virou para mim e falou assim: assista as lives do Dr. Roberto. Uau. Eu falei quem é? Legal. Aí ela foi me explicou. Aí eu falei, matar tá, mas ele fala sobre o quê? Ela, ela, a Lilian, Lilian, Lilian é o nome dela. Ela uhum. falou, Débora, você tem uma mão maravilhosa, você vai se dar muito bem se você fizer um curso de reflexologia. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que, ó, gente, não acreditem na voz negativa só nas coisas positivas joguem para o universo coisa negativa você joga para o universo e só traz para vocês as positivas porque se eu estou aqui hoje eu tenho muito a agradecer que bom eu que sei bom. que eu vou conseguir muito Wow. Muito cliente, vou dar os meus depoimentos, estou super animada, que quero bom. poder ajudar muita gente. Vou começar, já tenho um propósito de começar a minha reflexologia de graça, uhum. entendeu? Não, não pensando, claro, obviamente, é uma estratégica, Sim. mas... Agora, no início, não pensando nem em estratégia, não. Porque eu tirei a minha dor e eu quero tirar esse sentimento que eu vejo da minha filha. Essa mudança de humor. Então fica a dica para vocês aí. Só peguem coisas boas, palavras boas, coisas é, ruins, joguem para o universo. Entendeu? Pra e sigam com essa aula do Dr. Roberto, que ele então. é nota mil. <risos> obrigado, obrigado. E aí um recadinho para você, para a sua menina, né, para a sua filha, que é, como você já adiantou, pelo, pelo que eu vi, né, eu já entendi que você está acompanhando muito o curso, e você já sacou que a gente vai falar sobre isso na aula das dores emocionais, Emocional vai ser na. Hoje é. Hoje, segunda, terça, hoje é vai, quarta. Vai é. é, Na quinta-feira, então amanhã. Na isso, amanhã. para falar sobre as dores emocionais. Como trabalhar com os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Isso aqui, ó, é uma chave mestre que abre todas as portas para, para a harmonização energética do cliente. E. Lupus, vamos falar um pouquinho de lupus, então lupus, doenças autoimunes, né? É... Só para dar uma explanada para gente, para vocês, já pensar um pouquinho. É o corpo dizendo não para o corpo. É o corpo se auto sabotando. Em algum momento, por algum motivo. Houve esse início de processo. Um processo atual, um processo existencial. Esse processo foi se potencializando. porque Lembra da aula de ontem da semente do jardim? Sim. Lembra? Essa semente foi semeada. E colhemos os frutos. Isso. Ah, mas eu não queria colher lupus na minha vida. Tudo bem, eu não quero colher mas se aconteceu por porque eu semei, semeou, ah, ou foi semeado talvez, né? Porque ah, até como ela, segura, como ela, segura, segura, ela não nasceu segura, com medo. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Aquilo que a gente está colhendo é fruto da nossa semeadura. Bom, aquilo que eu colho é fruto da minha semeadura. Aquilo que você colhe é fruto da sua semeadura. Aquilo que ela está colhendo é fruto da semeadura dela. Ah, mas eu não queria plantar as semente. Tudo bem, ninguém queria ter isso. Mas, por N motivos, N fatores, que a gente vai avançar nas dores emocionais. É um assunto muito profundo. É um assunto, às vezes, doído. Muito. Mexeu com você, Débora? Muito, muito. Mexeu? Porque ela, ela não nasceu com lupus. Ela adquiriu aos 16 anos. Isso. Alguma coisa deu causa. Deu. foi plantada foi e ela foi cultivada. Se essa semente chegou, a gente pode, na, na, na devida proporção da situação. É, controlar essa, isso que foi plantado. Sim. Tá bom? Então, tá bom. por isso que a gente leva a dor emocional, dentro do curso, lá no o final do curso. Porque é muito... é doído. É doído. Mas eu estou aqui para ensinar vocês como que faz. Ou mostrar, pelo menos, o, o norte. Mostrar o caminho. Mostrar como eu faço. Qual é a abordagem minha com o meu cliente, com a minha cliente? É um processo de transformação. Poxa, se foi plantado, eu quero tirar, eu quero erradicar. De repente, erradicar não é possível. Pelo menos de momento. Mas é possível trazer um controle existencial disso tudo? É possível. E ter uma leveza na vida. E aí, conforme se controla isso, eu começo a me amar mais. De fato, me amar mais. Enfim, é bastante profundo. E depois, além da dor emocional, tem a dor existencial, né? Coisas existenciais que estão lá no curso A Essência do Ser. E essa dor emocional, ela faz parte do MAD, Módulo Avançado das Dores Emocionais. Débora, respira. Tudo bem? <risos> tá, tá tudo bem. Tá bem? Tá leve? Muito. Bastante. Feliz? Muito. Isso. Gratidão. Isso. Existe um caminho, esse caminho precisa ser caminhado. Esse caminho não pode ser pulado. Não pode ser pulado. O caminho tem que ser caminhado. Passar e encontrar algo melhor do lado de lá. É isso que eu ofereço para vocês dentro dos meus cursos. E essa transformação que eu vejo em você agora, começando do jeito que a transformação começou com a Lourdes, falou agora de pouco que ela sofria com fibromialgia há 15 anos, melhorou? Sim, agora... eu ouvia. É. Eu ouvia. Então, isso. Então a gente não trabalha com cura de novo, ele trabalha com harmonização energética. Com padrão energético. Melhorou o padrão energético, aquilo que está incomodando, ó, cai fora. A semente está porque o padrão energético tende a estar tá bagunçadinho. Melhorou o padrão energético, a dor vai embora. Tá bom? É, tudo bem energia. Isso. Te ajudei, Débora? Muito. Muito, muito estarei hoje às sete sete de novo com o senhor. Legal. Qual o nome <risos> da, sua, da sua menina? Da minha filha é Luma. Luma. Fala pra Luma que tem uma transformação legal vindo pra ela. Amém. Gratidão. Tá? Manda um, tá bom. um, um, um abraço, um beijo carinhoso pra ela e pra vocês aí. Obrigada. Pra gente mudar essa semeadura. Ou começar a plantar coisas novas Sim Semear coisas novas no seu jardim Tá bom? Tá bom Vamos Obrigada escolher a, Vamos escolher a melhor semente, tá bem? Vamos sim, juntos Juntos Sucesso para você, te vejo hoje à noite Obrigada, tá? professor, tá veja Compartilha com as pessoas Tá sendo bom sim. pra mim? O mundo inteiro precisa saber com certeza. O mundo inteiro precisa saber. Tá bem? Tá bom. Beijo. Débora, um beijo para você. Sucesso. Um beijo. Vai Obrigada. Beijo.